Miguel fala que amou os presentes, simplesmente porque são lindos. Sim, eu amo Por que? Porque eles são lindos. Esther conta que adorou tudo e termina dizendo aos voluntários que Deus abençoe vocês. abençoe. O que eu achei mais emocionante, de fato, é ver o nomezinho de cada criança dentro do pacote.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 entrar em contato com o Instituto Religar. O telefone de lá é 4141-1800.